Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall, você aí de São Paulo que vivia me cobrando que eu não dou curso em São Paulo? Eu estarei aí na Steel Home no dia 3, 4, 5 e 6 de novembro ensinando parede reta, forro reto, sanca aberta, com iluminação embutida e armário. Além de mim vai estar também o pessoal da Maquita apresentando uma linha de ferramentas, a bateria toda a linha de ferramentas para drywall e também o pessoal da Sangoban mostrando toda a tecnologia e novos produtos que eles lançaram no mercado como Ultrawall, -Wow. tá OK? Além do ensinamento, você também vai receber camiseta e certificado. Te aguardo lá na Steel Home no dias 3, 4, 5 e 6 de novembro, juntos no curso loucos por drywall. <música>